E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala maki, é bora pra Doom. A gente no último episódio a gente passou pelo mapa 17, né, Lorde das Moscas, e agora a gente vai pra Quick and Dirty. A gente viu o começo desse, ah, se a gente tá com a mesma água. <risos> A gente viu o começo do episódio, né, e já tinham bastante monstros. Então, só vamos. <risos> Pegamos aqui uma dose explosiva, né? Uma das minhas armas preferidas faz muito, <risos> claro, tem um nemesis na minha frente. Ai, ah! ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, oh, não, não, não, não. Problemas de ser um meme, Ai, meu Deus. Cara, tá vindo entre de todo lugar. Cara, que lindo. me solta. Cadê ele? Memezi. Ok, matamos. Ah. Meu amigo. Um de começo de fase é pra acabar com a gente. Olha, ele derrubou uma orbe pra gente. Uma orbe muito boa. Ela dá bastante... Bastante vida, né? Pra gente. Botar o carinha da BFG lá. Da gelada E... Aqui. Alguém está me queimando, quem foi? Queimado aqui Talvez foi atrás de mim Acabar com o treino, acabar com esse outro. Acabar com esse... Cara, tem alguém me queimando. Quem é a desgraça? Vai ter ban. Meu amigo. Que susto. Deixa eu ver se eu tenho alguma armadura aqui. Armor Charge. Pronto. Agora eu me sinto seguro. 41 de armadura. 54 monstros. Ainda Pegou um behemoth cannon Vamos pegar a chave azul Caraca Faz até aqui. Nossa senhora Bastante surpresas né Com certeza sim, Muitas emoções hum, Vamos entrar aqui em cima então Aqui, foi de onde eu vi, né? O começo da fase é aqui. É, o começo da fase é aqui. Tá acabando com a munição dessa arma aqui. E acabou os monstros. E precisa da credencial amarela. Ih, acabou a fase. Nossa, meu Deus do céu. 4 minutos de vídeo. Bom, bora pra mais um, então. Meu, realmente, rápido e sujo. O jogo jogou sujo comigo e foi uma fase rápida. Então, bora pra cidade nuclear. Ok. Agora o medo começa a imperar, porque... Bom, eu dei uns tiros aqui no ouvir música de... Música de. gente. que não preto? Oh, tinha um segredo lá embaixo. Errou! Não, não era um segredo, era uma. porta aberta. Mas beleza. Vou mandar aqui. Nossa! Dá pra gente se afastar muito da fase. Dá pra gente. Ah, tem uma parede. Beleza. O bom que essa Runa aqui é que ela me deixa tipo invencível, né, para esse tipo de terreno. Então, Ui! Ui! beleza. Vamos, vamos mandar então aqui, né? Já fiz a, a bobeira de cair. Dois mil anos depois. Vamos recomeçar a fase, porque tem de ser. Certeza que eu fiz VT, Então Eu não vou cair lá de novo E É a vida Prendendo com Deixa eu usar Essa aqui é boa Então Gameplay de erros É o Monarch Tá bom Um monte lá dentro nossa eu fui burro. isso aqui pode isso aqui pode me, me levantar pro alto uh, agora já é, né tá. vamos entrar eu ouvi tá. não abre não é nada aqui também não é nada não tem nada aqui tem quinhentos tacos aqui. Então, o que eu podia ter feito era isso. Mas... Boi, que né? Vamos... Ah, é, aqui o caminho todo que a gente viu, né? Santo erro. Então, vamos A gente aqui. Não tem nada. Aqui tem esse tiozinho gordo. Matamos o tio fio então vamos apertar esse botão ver que mais que ele faz Ele abre aqui embaixo Isso. <risos> bom então se ele abre aqui embaixo a gente der tem um monte de coisa ah, executor Executor ah, é, pô Uh, mas eu não vou usar ele, né? Eu prefiro usar... Prefiro usar 12 Parece mais... Gostosinho de usar. Bom, já cliquei ali. Fase de gigantesca, né? Então... Dali é onde a gente veio, né? Hum, deixa eu ver onde eu não fui tocou naquele botão, mas tem um bichinho novo, né? Será que é aqui? Não, que é de onde eu vim. Aqui é o começo da fase, vou aproveitar para pegar uma mochilinha Do outro lado eu não olhei, né? ouvi barulho Aqui eu não olhei Aqui é o começo da fase Claramente estou perdido, né? Como sempre Bom É um caminho certo, né? Vamos pra cá, então. Que é onde a gente caiu, né? Será que tem é alguma coisa... Sei lá, uma porta? Ou algo assim? Não, né? Óbvio que não. Vamos olhar. Segue é o grande mistério. O que é aquele aquele botão fez. Além de soltar isso aqui. Ah, abriu aqui. Faz é sentido. Nossa, só de track do do é muito legal, né? As músicas muito da hora. Bom, subiu isso aqui. Mas o que isso faz? Subiu do outro lado, né? Subiu aqui. Ah! Tinha todo um caminho. Realmente era um erro cair lá. É que não tinha nada intenso. Mas. Merece, né? Pronto. Ótimo, garoto. Bom. Já acabou a fase, né? Acabou a fase. Bom, me perdi um pouquinho, né? Porque... Muita, muito grande também, né? Mas beleza. Foi uma fase legalzinha até... A gente passou duas fases, uma muito rápida, e essa daqui foi estranha, né, esquisita. Faltou dois monstros, eu acho, pra matar, mas... É isso aí, pessoal. Então, até uma próxima. Falou!